Então vamos lá, Maria, super obrigada pelo, pela oportunidade da gente estar aqui juntas Como curiosidade, eu e a Maria, a gente foi colega de, de faculdade Faculdade, mais de, faculdade. de 20 anos, Lígia é. Você, né, tá coroa, eu não. Ah, é, não Com certeza não, né? muito mais que 24 anos então realmente a gente teve o, o grande privilégio de, de fazer faculdade né até a Martinha eu acho que é especial é. tá aqui e nos relembrarmos de que o privilégio muitas vezes ele é invisível para aqueles que os têm né então a gente realmente é privilegiada e, e é nosso é quase que nossa obrigação hoje não só a gente continuar estudando mas a gente multiplicar tudo aquilo que a gente aprende né eu falo que esse é um é, uma, é Talvez o meu, o meu trabalho hoje É a minha missão hoje, compartilhar O máximo possível tudo que Eu absorvo uh, A gente, a Marie Ela, não só né Profissional de marketing Que a gente se formou juntas Mas é também uh, Hoje uma profissional Que é executiva, responsável Por toda a área de educação Da Beauty Fair, que é a maior feira né De beleza aí do Uh, da América Latina, da América. né, Maria? Maria é. uh, cuida da comunicação aí com milhares de pessoas E tem também todo um trabalho que está sendo desenvolvido né, Como professora, como... Uh, se você quiser contar um pouco do seu doutorado Que você desenvolve um, um, um trabalho com esse olhar sistêmico né, E o quanto também toda essa parte de constelação hoje em dia Faz parte do seu... Desenvolvimento uh, Então daqui a pouquinho você já conta um pouco Conta um pouquinho mais do seu do seu histórico Para o pessoal uh, te conhecer tá. Então obrigada, boa noite meninas né. Obrigada pelo convite, Lígia Fico muito feliz da gente se reencontrar E eu vou falar um pouco até de sincronicidade O nosso encontro foi é, indo para o litoral Lembra Lígia, depois de muitos anos você eu Acho que você estava no momento de transição, né? Da multinacional, e a gente se encontrou no meio da estrada. A gente parou no, num restaurante e a gente retomou esse contato. A minha formação é em publicidade e artes, e o mestrado eu fiz em comunicação. E, e pesquisei, até por conta do mestrado, tem um livro que chama Das Amélias, as Mulheres Multifuncionais. Então, eu trago toda a história da emancipação feminina e como. É, a publicidade, a propaganda usa desse histórico para vender mais Então eu associei toda essa história da emancipação feminina com a parte de comunicação Isso é um ponto E no doutorado é a relação da personalidade, likes do Facebook e personalidade das marcas Então quando nós estamos aqui num grupo, né, a gente fala assim Diga com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és porque é, pelo Facebook você não precisa nem dar muitos likes, mas ele mapeia quais são os seus amigos Para traçar toda a sua personalidade E aí as marcas utilizam disso para atingir e vender mais né? E eu quero agora, eu conheci o trabalho sistêmico, eu não sei, é, popularmente é conhecido como Constelação Familiar e até peço para quem conhece, né, ou já fez a constelação familiar, se puder pôr a mãozinha aqui na frente para ter uma noção. Tá. Então, nós temos até, olha, nossa, esse grupo aqui tá ótimo de constelação, né? O pós-doutorado, eu quero mostrar que, a partir do momento que a gente trabalha a questão sistêmica, a gente consegue ter sucesso nos negócios. Por quê? Pela constelação, a mãe representa profissão e dinheiro e o pai o sucesso, né, é, e a questão dos relacionamentos, a questão da, da mulher emancipada passa por esse processo da constelação, então, é, empresas, não adianta você ter um ótimo executivo, você tá super bem posicionado, né, você tem fluxo de caixa ser, na origem, o fundador dessa empresa, que muitas vezes é familiar, né, ele tá conectado aos padrões de falência da família, de pobreza né? Então, Ah, eu vim de uma família muito humilde E aí eu começo a prosperar né? E acho que a Martinha talvez possa trazer isso pra gente Porque tem pessoas que têm uma dificuldade financeira muito grande na infância E quando começa a prosperar, eles se sentem com consciência pesada É como se eles se sentissem culpados por estar prósperos e aí, o um negócio que teria tudo para dar certo, ele não vai não dar certo, por quê? Porque ele se auto-boicota. É como se ele precisasse perder e voltar para a origem humilde dele para poder se fazer pertencente. né? Então, é esse o trabalho de, de pós-doutorado, que a minha formação não-doutorada em Psicologia do Trabalho, que eu fiz em parceria com o Cambridge. E agora a ideia é poder trazer essas questões sistêmicas né, de como a gente se conecta para ter sucesso ou fracasso nos negócios Então resumidamente Legal. é isso, Lígia! É, não, per, é, por isso que eu falo gente, é uma, é uma super aula, é super incrível tudo que a Maria traz E, e quando a gente começou a conversar recentemente né? É, e, e há quase dois anos eu tenho atuado muito com alguns projetos de liderança feminina Principalmente dentro de grandes corporações Por eu ter vivenciado quase 20 anos como executiva de grandes empresas Eu acabei recebendo alguns convites e a gente desenvolveu uma série de treinamentos E aí o que, que a gente vem percebendo? Né? Depois que... Uh, Treina-se porque as mulheres estão querendo cada vez mais assumir carreiras e posições Não só do nível gerencial, mas mais altas uh, E lógico, tem também toda a questão relacionada à inclusão, à diversidade uh, né, Aos privilégios que a gente comentou Mas uma questão muito frequente nesse ambiente Quando a gente fala de liderança feminina É o desequilíbrio então, além da gente conversar sobre, ah ok, né? desejamos, uh, entre aspas, igualdade, mas na verdade não é igualdade, sim equidade uh, Só que ao mesmo tempo, quando as necessidades são atingidas, começa a ter um desequilíbrio, seja de relacionamento Ou seja, de mulheres que uh, chegaram numa certa idade e não abriram toda a mão da, da, da sua dos seus relacionamentos para uma profissão e eventualmente passou o tempo de terem filhos ou as que tiveram filhos que desistiram da carreira então assim ou o, o próprio relacionamento a dois que é o que você falou né a, a, a mulher se coloca no papel do homem versus ao contrário então assim tem uma série de outras questões que estão surgindo nesses grupos de liderança feminina e que a gente conversou e que surgiu exatamente a ideia desse webinário, né? Que a gente falou, poxa, talvez essa emancipação da mulher, né? Ela causa um desequilíbrio ou será que a gente precisa buscar este equilíbrio? Então, eu convidei a Marie exatamente para a gente ter a oportunidade de abrir né? e, e, e escutar e aprender... Todo esse seu, essa pesquisa que você fez, que se transformou num livro. Depois eu até queria saber onde a gente, se a gente puder deixar o link ou comprar, ou dar a oportunidade para a gente, né, enviar aqui para, quer dizer, quem puder é, comprar o livro para a gente poder se aprofundar nesse, nisso que você diz. Mas eu queria primeiro exatamente conversar com você sobre a emancipação feminina. A gente. Tem aí alguns fatos históricos, ou quando a gente escuta umas, algumas filósofas falando sobre né, o feminismo, talvez eu queria olhar e ouvir o seu, a sua perspectiva, primeiro sobre isso, e depois sobre essa história do equilíbrio ou talvez o desequilíbrio. E aí por fim, como a gente faz para entrar em harmonia, porque acho que essa é a questão. Então, eu vou começar com um breve histórico de como as mulheres chegaram onde estão e por que desse desequilíbrio todo Então a gente vê na Primeira Guerra Mundial, né, as mulheres elas entram para o mercado de trabalho Só que acaba a guerra, ela volta para suas casas e os homens assumem novamente os seus postos né? E aí na Segunda Guerra Mundial, o que, que acontece? A mulher ela entra no mercado de trabalho e elas continuam então, os homens, eles não aprenderam a, a responder para as mulheres O que acontece é que elas tiveram que aprender a ter um, um, um, um, o cargo, né? Elas começam a ter essa ascensão profissional Por outro lado, os homens não aprenderam a responder para uma mulher né? E já começa a ter esse problema no negócio, no trabalho e nas casas, né? É, e aí vem a questão da pílula anticoncepcional, a lei do divórcio, que começa a trazer a mulher muito mais é, nessa independência do homem E antes da gente continuar, eu vou pedir duas coisas, porque aí eu vou entrar já nas leis sistêmicas, tá? Tudo que nós falarmos aqui, primeiro, é sem julgamento Então o sem julgamento é a o primeira, primeiro ponto para tudo e que não existe certo e errado, tá? Um exemplo do que não existe certo e errado Porque quando eu, eu comecei a fazer esses estudos sistêmicos Meu marido falava assim É óbvio que existe certo e errado Como que você vem e me fala que não existe certo e errado? Então eu vou dar um exemplo de poligamia né Aqui no Brasil é proibido Mas os árabes eles podem casar até com quatro mulheres Se puderem sustentá-las né Então o que que é o certo e errado? E numa família a gente se conecta com o que é o padrão da nossa família. Então eu vou dar um exemplo bem é, bem radical. Né? Numa família pode ser muito errado mentir. Então é o fim da picada se a criança vai lá no jantar e mente. Numa outra a, o mentir foi é, fez parte da sobrevivência daquela família. Então, o certo e errado ele é muito relativo Por isso que a primeiro, a primeira premissa de tudo que eu, que a gente vai abordar e olhar aqui É sem julgamento e não existe certo e errado né? Com base nisso, é, a gente vê quando houve a queda do World Trade Center Então a gente viu a emancipação da Primeira Guerra Mundial Depois da Segunda Guerra Mundial As mulheres começam a ascender né? Desde a década de 70, olha que impressionante E principalmente nos últimos anos A mulher ela é mais escolarizada que os homens Então ela tem é, 60% do, de uma sala de pós-graduação são mulheres Você tem mais graus, né? a escolaridade dela sempre está sendo maior do que os homens E elas continuam há mais de 30 anos ganhando 30% a menos que os homens e essa pesquisa foi em 2006 que a gente, né, que eu lancei o livro E eu fui buscar atu a, um, atualizar os dados E o que me impressionou é que eu imaginava na época, 2006 Que depois de 10 anos a gente já está ou ganhando igual né, Ou um pouquinho menos, nessa diferença um pouquinho menor E não está né, A gente tem essa diferença é, E a, isso me chateou muito Porque eu falei assim, como pode... Depois, né, desde 2006 para cá esse, esse índice não mudou. Né? E aí eu trabalhei multinacional, trabalhei na Unilever e eu lembro que a Unilever fez uma pesquisa gigante porque eles perceberam o seguinte: nível gerencial, 80% mulher. Olha só que louco, né? Vocês que são executivas também vocês vão ver. Nível gerencial, 80% mulheres. Quando você vai para para diretoria, você não chega nem a 5%. E aí eles fizeram uma pesquisa para entender por que as mulheres não se aplicam às vagas de diretora, né? O que que acontece quando você é, começa a, a subir, né, a ascender na diretoria, você vai ter que fazer uma opção. Você muitas vezes tem que viajar. E aí o que que a mulher faz? Principalmente as latinas, né? Então a América Latina para baixo, né? Era muito isso. Elas optam por não se aplicar a vaga, então elas preferem fazer carreira em Y. Eu prefiro continuar gerente e tentar conciliar a família com o negócio, né, do que me aplicar a diretora e ter que abdicar. E aí eu vou dar um dado muito interessante, porque na Unilever você tinha os expatriados, né, e nos expatriados você tem toda aquela aquele apoio para mulher do expatriado. Então, a, a, o expatriado vai, aí eles dão todo um apoio, a mulher pode fazer cursos, ela ganha até um salário, né? Nessa, hoje em dia eu acho que não tem mais isso, mas na minha época tinha um salário para a mulher expatriado. E o homem que opta por acompanhar a mulher que executiva expatriada, ele já não tinha todos esses benefícios. Olha que doido! Então, quer dizer, eu, mulher de um expatriado, eu posso ter os benefícios, fazer curso de línguas, receber um salário, né? Agora, o homem que decide acompanhar essa mulher, ele não tem esses benefícios. Né? Exato, e só complementando, Maria, exatamente. Eu, eu, eu tive uma época da minha, da minha carreira que eu recebi o convite para ir para fora, e era exatamente isso. E a discussão aqui em casa foi: ok, você vai ser a executiva, e eu vou fazer o quê? Levar filho em escola? Limpar a piscina? Nosso casamento vai acabar. Foi e você exatamente não foi. aí que eu não fui Então eu vou te dizer Que foi a melhor A melhor decisão da sua vida, por quê? A gente não sabe por quê tá? Porque assim, isso é sistêmico A gente vê muitos casos, a gente não sabe o motivo Porque é, muita gente fala Que as constelações Sistêmicas, as relações sistêmicas É machista Não é que é machista, a gente vê o que acontece Na dinâmica Quando o homem é expatriado E a mulher acompanha o homem tem sucesso, eles continuam é, unidos Quando o, a mulher expatriada e o homem acompanha a mulher Esse casamento não dura Olha que interessante A gente não não sabe explicar o motivo do sistema funcionar desse jeito Mas uma mulher expatriada que faz com que esse movimento Que o marido largue tudo para acompanhá-la Muitas vezes se separam Eu vou te falar como a gente pode evitar isso, tá? Não é que isso não tem solução Aí a gente até faz um... A gente fala como pode acontecer, mas a, a lei sistêmica funciona desse jeito, né? E aí eu trago um, um dado histórico que ah, de empresa também. Olha Essa que interessante. Essa é parte que a gente não pode julgar é isso. Essa é a parte que não pode julgar, entendeu? Porque eu escrevi esse livro, Das Amélias as Mulheres Multifuncionais, que foi em 2006 o lançamento. E eu te digo que hoje, se eu fosse escrever novamente, eu teria mudado muita coisa. Por quê? Porque hoje eu já tenho esse conhecimento sistêmico. E aí muita gente vai falar assim: Nossa, agora a Marie é de feminista, né? Não que agora de feminista, agora ela tá toda tradicional. Mas não é isso. É porque eu tô atendendo assim, eu atendo né, o individual e o corporativo. Até eu vou dar um exemplo corporativo. Se vocês são executivas empreendedoras, né? então a Martinha ajuda a comunidade, tá, Martinha? De repente a mulher começou como cabeleireira, manicure e abriu um negócio. Olha que interessante. Se você tem um negócio e é do homem e a mulher ela sai do trabalho para ajudar no negócio do homem, da empresa do homem, prospera. Agora, se a mulher tem um negócio e ela sai, né, e, e o marido sai do negócio dele para ajudar a mulher muitas vezes o negócio não prospera olha que interessante isso aí de novo falar ah, mas isso aqui é, é machismo né? não é é sistêmico você percebe que esse movimento ele até muita até pode dar certo às vezes você tem a mulher que é empreendedora abre o um negócio começa a dar muito muito certo e um homem sai para cuidar do negócio da mulher pode ser que dê certo mas é, eu vou te falar o porquê dá certo tá então, mais para frente, eu estou dando os primeiros lados históricos. Mais para frente, eu vou falar sobre as três leis sistêmicas que nós, mulheres aqui, que a gente vai ter acesso a esse conhecimento, a gente pode usar para melhorar o nosso relacionamento. Tá? Mas antes de entrar nessas leis sistêmicas, eu só vou terminar com o dado do World Trade Center: quando caiu as Torres Gêmeas né, em setembro de 2001, eles perceberam que os homens deixaram mulheres e filhos. E as executivas, as mulheres, deixaram sobrinhos e cachorros, animais de estimação olha, olha só Então, eles perceberam que quanto maior a ascensão profissional do homem Mais casados e filhos eles têm Então, vamos lá, quanto mais sucesso o cara tem Mais casado e filhos ele deixou, né? Ele tem. E a mulher, qual que é? É exatamente o oposto Quanto maior o sucesso profissional da mulher, mais separadas e sem filhos elas são. Como se precisasse ter uma decisão, né? Tipo, ou você é feliz do relacionamento ou você é feliz do trabalho, né? Então, esse é um dado, assim, que que pipocou e eu lembro que aquilo me chocou muito quando eu comecei a ler essa questão de quem morreu no World Trade Center e veio esse dado que, que me chamou muita atenção, né? É... Depois eles fizeram uma pesquisa porque hoje a mulher ela é muito mais as mulheres emancipadas independentes elas são muito mais infelizes do que eram é, décadas atrás né e o outro dado que é, vale a pena a gente olhar com carinho além delas é, serem é, ser mais estressadas elas estão sobrecarregadas porque a gente se cobra ser assim, boa mãe, Boa dona de casa, boa esposa, e tem que também saber namorar, e tem que saber gerenciar, né? Então a gente fica sobrecarregada de, de tarefas, né? E não se deixa compensar. E aí agora vou entrar nas leis sistêmicas, tá? Então eu dei todo esse lado histórico, agora eu vou trazer a lei sistêmica. Bert Hellinger, que é o, o que criou essa metodologia, Para quem não conhece, ele era um padre... Alemão que foi fazer as missões na África, e ele percebeu que existiam padrões familiares que se repetiam e não tem ligação com religião nenhuma. Mas tem gente que, é, se, se eu for fazer uma analogia, uma comparação com as religiões, no catolicismo você tem na Bíblia as maldições, né? Que são essas histórias que se repetem. Quem é espírita vai falar que são karmas, né? E pela visão sistêmica, eu falo que é muito amor. A gente ama tanto a nossa família que a gente repete um padrão por amor àqueles que vieram antes, tá? Então, e não existe nada de religiosidade ou de misticismo nas relações sistêmicas, né? Tanto que tem um biólogo que chama Rupert Sheldrake, esse biólogo, ele pesquisou por muitos anos a, a consciência de clã, né? Então ele fala assim, que até as pedras Têm consciência, ele fala, ai Maria, que doida É essa, né? Vai falar que pedra tem consciência As pedras têm porque elas elas Começam a se formar Dependendo da região Que elas estão, do, do mesmo jeito Então milhares de anos Elas, por exemplo, a, a pirita ela, Em algumas regiões Elas são exatamente cubos Então todas as piritas elas vão se formando Porque pedra cresce também, né? Como uma pirita quadra, é, Num formato de cubo em outras regiões ela já cresce diferente. Então você tem uma consciência é, é, também no, nos objetos como pedras, né? E aí os animais que que eu falo que não é nada religioso, né? Você tem algumas borboletas que elas migram do México, não dos Estados Unidos para o México de sete em 7 anos. E aí você fala como que de sete em sete anos você tem várias gerações que nascem, mas ela sabe que tem que fazer essa migração. Né? E o próprio Rupert Sheldrake que é um biólogo ele fala daquela que ele ele nomeou como o centésimo primeiro macaco que não acontece exatamente isso, mas que que é, eles fizeram é, ensinaram uma ilha aos macacos lavarem as batatas antes de comerem. Aí o que que aconteceu depois de um tempo Macacos de outras ilhas que não tiveram contato com este este macaco aqui passaram a lavar a batata antes de comer então ele fala do efeito do centésimo primeiro que não é exatamente o centésimo primeiro fez com que o outro passasse a lavar né mas é uma, uma forma de mostrar essa consciência e que um outro cientista que é o jung que foi discípulo de freud ele nomeou como inconsciente coletivo né então é como de uma forma bem Bem simples, é tá? como se o inconsciente coletivo você tivesse essas ideias que pairam no ar E que em várias regiões pessoas pudessem acessar esse inconsciente coletivo E trazer essa ideia, esse aprendizado é, para o seu clã, para sua espécie né? Então cada cientista ele nomeia formas diferentes a mesma coisa né? Tanto que o prêmio Nobel da Paz ele foi dado é, para dois é, pesquisadores de que eram médicos, né? Em lugares totalmente diferentes, porque não tinha internet nessa, nessa época Então não teria como eles terem acesso à pesquisa do outro E foi no mesmo ano essa descoberta né? Então isso que a gente fala de inconsciente coletivo Bom, com tudo isso eu volto para a primeira lei sistêmica de Bert Hellinger Que ele percebe que as, os padrões se repetem E a primeira lei que ele fala é, o do, é da ordem não, desculpa, da inclusão e do pertencimento O que, que é isso? Todo mundo na sua família Ou na tua história Que você excluiu, ele quer ser lembrado E é muito interessante nós mulheres Porque às vezes a gente tem lá o papai que bebe E a mamãe que apanha Aí você vira e fala assim Eu nunca vou casar com um homem que me bate E que bebe Quando você vai ver, todos os seus relacionamentos são assim Pessoas que batem ou bebem Né? e o que, que que que a gente percebe que o nosso sistema ele olha para o pai e fala assim pai eu te amo tanto que eu caso com uma pessoa igual a você aí você olha para a mãe e fala assim mãe eu te amo tanto que eu passo pela mesma dor que você passou e aí você repete um padrão ou abortos né eu eu posso dar muito bem esse exemplo porque eu tenho, eu tenho três filhos que não nasceram antes da minha primeira nascer e aí quando eu fui ver é, aonde que isso começa né começou lá atrás é, que eu fui ver o histórico numa dinâmica sistêmica eu acabei descobrindo aonde aquela situação de abortos começaram né e na minha família do meu avô o japonês é muito importante ter filhos homens né e de alguma forma fizeram uma promessa eles tinham cinco filhas e aí fizeram uma promessa, quando nascesse o primeiro menino, eles deixariam tipo um templo, algo assim, para que ele fosse entregue e voltasse. E essa criança é meu avô. E aí todas as gerações, se não tem é, filhos que não nasceram de forma espontânea, tem provocada. E aí você vai julgar, você vai falar assim, nossa, isso daqui, né? imagina, é, abortaram uma criança. Ou, ah, tem muito aborto naquela família. O que, que a gente percebe? Que é aquilo que une aquela família. Então, é tanto amor que é como se eu olhasse para minha avó e para minha mãe, que também tiveram filhos que não nasceram, e dissesse assim, mãe, eu te amo tanto que eu passo pela mesma dor. E sem eu perceber, eu acabo repetindo um, um, uma situação, um padrão de ter filhos que não nascem. Né? Então, essa é a primeira lei. Todo mundo que você exclui, em algum momento ele quer ser visto, ele quer ser lembrado. né e aí eu trago para nós que somos mulheres, é, muitas passaram por situações de aborto espontâneo ou, ou provocado. Né? Quando você está num relacionamento onde você provocou é, o aborto, os filhos, né, os filhos não, o casal acaba não ficando junto. Por quê? Toda vez que eu olho para o outro, eu lembro da dor. Ou eu lembro dessa situação Ou eu lembro da criança Por isso que muitos casais Que fizeram é, Um aborto Eles acabam não conseguindo Ficar juntos tá? Então quando é, Se alguém passa Para essa situação é isso E mesmo que for é, espontâneo tá? Quando que um casal Consegue passar por uma, uma dor Dessa e continuar junto? Quando o casal chora junto né? Muitas vezes a mulher sofre sozinha Porque para o homem é muito diferente A gente é mãe a partir do momento que fica é com o bebê na barriga né? Engravidou, você já é mãe O marido não O marido passa a ser pai a partir do momento que vê essa criança né? e Eu lembro que é, eu não, não fazia ainda trabalhos sistêmicos Mas a minha filha, a primeira filha viva Ela estava com um ano E meu marido foi para o... Eu tava tomando banho e ele falou assim, Maria, me, me desculpa, eu, eu queria te pedir desculpas Porque quando você perdeu as outras crianças, eu não te apoiei E aquilo, a minha filha já tava com um ano de idade hein? À noite, eu comecei, me deu uma enxaqueca, eu acordei de madrugada vomitando Por quê? Eu acho que assim, aquilo tava dentro de mim, aquela mágoa dele não ter me apoiado Quando eu perdi os bebês, tava em mim, mas eu nunca verbalizei Porque é difícil você falar assim, pô, você não me apoia, né? Então, em alguns momentos, essa criança acaba querendo ser vista, que é a exclusão. Tá? Todo mundo que você exclui em algum momento quer ser visto. E aí a questão dos relacionamentos. né? Muitas mulheres optam por é, focar, por exemplo, na profissão. Meu filho. Muitas crianças é, optam por. Muitas crianças, muitas mulheres optam por focar na profissão. E às vezes ainda se separam. E aí você fala, não, é porque eu não tive tempo de focar no meu relacionamento. Perceba se foi isso, ou se é porque você se vinculou com todas as mulheres que se separaram da tua família. Lembra do padrão, que a gente chama tanto a nossa família que repete um padrão? Então, o que acontece? Você tem mamãe que se separou, vovó que se separou, ou no meu caso, mulheres que casaram por Miai, que é casamento arranjado. Né? Então, você não amava a pessoa, você foi obrigada a casar. Com a pessoa, porque seus pais escolheram Os judeus tem muito isso também, né? Então, você casa Sem ter é, Essa opção E aí, quando você tá feliz Você se sente culpada Por quê? Se minha mãe se separou, minha avó se separou é, Se as pessoas Que casaram lá foram obrigadas a casar Porque casaram, casamento arranjado Como que eu consigo Estar feliz hoje? Aí o que, que eu faço? Eu acabo é, eu acabo me separando, literalmente Sabe quando você está super bem? que nem Uma vez meu marido falou, "Meu, que você está brigando comigo <risos> né? A gente está super bem que você está brigando comigo Às vezes é isso, né você fica com uma consciência tão pesada por estar bem E aí você é, é, ama tanto a sua família Que você faz tudo para repetir esse padrão Por isso que você vê em casas de mulheres solteiras As outras gerações continuam solteiras É isso que vincula essa mulher né Então às vezes não é a culpa do homem é a culpa, a culpa não, porque não existe culpa, mas é, é esse amor que a gente sente pela nossa família faz que a gente fique solteira, faz essa repetição de padrões, né? Acaba, acaba tendo um filho que não nasce de forma espontânea, provocada, porque é simplesmente muito amor. Então essa é a primeira lei, a lei da inclusão e do pertencimento, eu amo tanto, eu quero ver um excluído. A segunda lei é a ordem e a hierarquia. Que existe somente né, na família e no, no trabalho Então, por exemplo, pai e mãe grande E filhos na ordem que nasceram, inclusive os que não nasceram Então eu falo assim, eu sou a terceira filha viva, mas eu sou a quinta filha da minha mãe né? Então você tem é, a, a ordem e a hierarquia E quanto maior forem os nossos pais, mais sucesso a gente tem Olha que interessante, quanto maior forem os nossos pais em relação a nós, mais sucesso a gente tem. Então, a gente fala assim, que mãe significa profissão e dinheiro e pai sucesso. Vocês já repararam que tem gente que ganha muito dinheiro e não guarda? Essa pessoa tem a mãe no coração, porque ganha dinheiro, mas não tem o pai. De alguma forma, tem, é, critica muito o pai, tem exigências em relação ao pai, né? e você tem o inverso que isso é mais difícil acontecer mas às vezes acontece pessoas que têm muita fama e não ganham dinheiro então eu falo que às vezes tem o Johnny Depp é um exemplo né o rapaz lá ele ganhou milhões e hoje ele endividado né então ele tem a fama mas ele não ganha não não conseguiu reter este dinheiro né então por quê porque o pai é a retenção o pai ele ele é o mundo ele é o sucesso e o mundo o pai, ele te ajuda a reter né? E quanto mais a gente confia no amor dos pais Mais sucesso e dinheiro a gente pode ganhar E aí vem uma coisa interessante, né? É uma pergunta que sempre me incomodou Quando eu comecei esse trabalho sistêmico, me incomodava, incomodava demais Ele falava assim, você quer dinheiro ou reconhecimento? E aí eu falava assim, não, eu quero os dois Ele falou, não, os dois você não pode ter Ou você tem dinheiro ou reconhecimento né? E foi uma briga, né? e aí eu vou te falar por que, que é o dinheiro o reconhecimento faz quanto que já é uma régua tá e aí você tem aqui ó você podia ganhar 100 mil por mês mas como eu não acredito no amor dos meus pais eu preciso de reconhecimento olha que interessante quem precisa de reconhecimento é quem não acredita no amor dos pais por nós então se eu tinha que ganhar 100 mil eu tô ganhando só 50 mil por que, que eu não ganho esses 50 mil? da onde que vem esse 50 mil vem do reconhecimento, da falta dessa confiança do amor dos pais por mim. Então, o que, que a empresa faz? Ah, Marie, eu te dou 50 mil? Porque o outro 50 mil, eu vou te dar em elogio, eu vou te dar nesse reconhecimento que você precisa, né? Tem gente que fala assim, não, eu quero uma equipe gigante, sabe? Tem gente que precisa disso, né? eu... eu... É, por exemplo, agora na, na pandemia Eu fui uma das únicas que eu olhei os números da empresa E eu falei assim, gente, tem pessoas que não vão trabalhar Eu sei que é super complicado Mas a gente teve que fazer uma um, um corte Teve pessoas que eles preferiram, por quê? Porque quanto mais pessoas da sua equipe Você concorda que em algumas empresas isso significa status, né? Então você quer dinheiro você quer reconhecimento? Eu prefiro, e aí eu falo, gente, a gente tem que querer dinheiro Não reconhecimento, né? Porque se você não precisa do reconhecimento, vem 100 mil todo mês para você, não vem mais 50. Porque os 50 que vinha de te reconhecimento, é o amor dos pais que tá tudo certo. Hoje eu confio, né? E, e não tá errado não, viu? Se você fala, não Maria, eu ainda é, preciso do reconhecimento, tá tudo certo. É um processo. O confiar no amor dos pais por nós é um processo, tá? E aí vem essa questão da ordem e hierarquia Se você tem na equipe alguém que não respeita a ordem e hierarquia Então, por exemplo, você tem um funcionário Que sempre dá trabalho Você pode ter certeza que a ordem e a hierarquia na casa dele Não, não está sendo respeitada tá? Eu tive uma funcionária que brigou com um outro, um outro gestor e tudo bem que é feira, né? Eu trabalho com feira, então você fica o dia sem dormir, quando tem um evento, você acaba... E a pessoa fica com, a, com os nervos à flor da pele. E ela começou a berrar, ela veio desabafar, mas berrava, gritava comigo. E eu, na maior tranquilidade, por quê? Vocês, enquanto gestoras, vocês são vistas como, como mães. Olha que peso isso, né? Até, e eu vou falar, às vezes é gostoso, porque você quando é vista como mãe, é gostoso, mas é pesado Olha a diferença dessa frase, é gostoso ser com como mãe, mas é pesado E aí quando ela começou a gritar, eu simplesmente percebi que ela não estava gritando comigo Ela estava gritando com a mãe dela, que ela via atrás de mim né? Eu simplesmente fiz isso, ó. Eu, eu encostei de um lado, deixei ela gritar com a mãe dela e depois eu voltei e aí eu continuo a conversa, porque quando a gente não percebe isso, então a gente tá com uma equipe, a pessoa tá com uma raiva da gente, a gente não sabe nem porquê, ela olha com a gente com raiva já, ela não tá com raiva da gente, tá com raiva da mãe dela, que ela vê atrás da gente, olha que interessante, e quando a gente percebe isso, fica mais leve, porque você fala, pode gritar o quanto você quiser, você não tá gritando comigo, mas a gente tem que ter essa consciência, né? Então, essa é a segunda lei, que é a ordem e a hierarquia. E a terceira lei é a lei do equilíbrio E que aí entre os nossos relacionamentos Por quê? O equilíbrio só existe Nos relacionamentos e no trabalho Essa questão do equilíbrio no trabalho É aquele teu par, né? teu par está lá, tem o um equilíbrio e, no, e na tua casa? Então, essa é a dica de ouro né? Muitas mulheres emancipadas Como eu tô vendo a grande parte aqui, né? vocês não deixam o homem compensar, vocês não deixam o homem cuidar né, de vocês. E eu falo isso por mim, e é por isso da brincadeira do meu marido que ele fala, vai dormir de cueca hoje, né? Porque A minha família é matriarcal, as mulheres, elas sempre é, trabalharam muito. né? Os meus pais tiveram lojas de imóveis, varejo tal. Só que o que acontece? A minha mãe que tomava as decisões, e quando você é, casa, se os dois, o marido e a mulher, vêm de um sistema matriarcal, onde a mulher toma as decisões, super tranquilo. É fluido, o relacionamento vai bem, tá tudo certo. Se os dois vieram de um sistema patriarcal, também tá tudo certo. Porque eles entendem que o homem né, toma as decisões, tá tudo certo. Agora imagina você, que é o meu caso, tá? A mulher vem do um sistema matriarcal e o marido vem de um sistema patriarcal. E aí eu tomava decisões do tipo é, desde o que vai, o que a gente vai comer, em que restaurante que a gente vai, onde vai tirar férias, sem perguntar para ele, né? Tem equilíbrio, nisso? Se o dinheiro é dos dois, tem equilíbrio. A gente sempre tomar todas as decisões e não perguntar para ele o que, que ele acha, onde que a gente vai tirar as férias. Esse é um exemplo pequeno, tá, de como você pode trazer o equilíbrio no relacionamento. Onde vamos tirar as férias esse ano? E eu lembro que na época que eu era muito desequilibrada, né, eu lembro que o meu marido trabalhava com produção de orquídeas em Bragança, eu, eu ficava em São Paulo, né, executiva de, de multinacional, eu fiz assim, ah, então eu só posso tirar férias no mês, sei lá, de, de outubro, então eu perdi o prazo para Tirar os vícios das crianças, que nós tínhamos prometido né, ir para Disney. Ah, então a gente vai para Euro Disney, porque lá a gente atende o prometido para as crianças que era ir para Disney, não vai precisar de visto, e assim, fechou o pacote, tudo certo. Só avisou, olha, a gente vai para Paris, porque aí tem Euro Disney Olha só a falta de respeito. Porque apesar né, dele ser autônomo, o negócio ser dele ter mais facilidade, quem que decidiu tudo? Sem perguntar. Né? Então, isso que eu falo do equilíbrio, e às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente faz isso. E aí acaba desgastando o relacionamento. Até onde chega uma hora que o cara não aguenta. Por quê? Como que funciona o equilíbrio no relacionamento? Se você tá junto com ele, tá, faz de conta que ele te traiu. Só que aí você fala o seguinte, ah não, mas vale a pena ter o um relacionamento. O que, que você tem que fazer? E Isso que é interessante, você tem que devolver um pouco menos. Então, você traiu e acha que foi traída e você acha que o relacionamento vale a pena, você faz algo. Não vai trair igual, porque se você trair igual, o que acontece? Então, aqui junto, um traiu, aí você fala, quer saber, me traiu, eu traio também. Meu, aí vocês não tem mais o que trocar. E aí você se separa e tá tudo certo, cada um vai é pro seu canto, né? Ou uma mulher que faz tudo pelo marido. Paga a conta, é, cuida da casa, dá, paga a faculdade do cara. Aí chega uma hora que ele vai embora do relacionamento. E aí, o que que ela fala? Ele é um ingrato. Eu fiz tudo ele foi embora. Por que, que ele fala isso? né Por que, que ele foi embora? Porque é muito difícil ficar devendo tanto. Agora, se você paga a escola, a faculdade dele, você paga as contas, ajuda, deixa ele compensar um pouquinho. Deixa ele um dia fazer o teu jantar. Deixa ele um dia. É, abrir a, a, a, le, deixa ele levar as crianças, né? Mas de forma consciente. Você vai fazer essa troca de forma consciente, né? Neste equilíbrio. Tá? Então, quando a gente consegue trazer essas três leis sistêmicas para o nosso dia a dia, aí a gente consegue manter em equilíbrio e de uma forma mais leve os relacionamentos. Falei, falei, falei, negou uma louca. Agora eu vou deixar vocês falar. <risos> para tirar dúvidas e se vocês quiserem, a gente pode fazer uma dinâmica sistêmica para deixar o marido no lugar dele. Sabe, ceder. As meninas estão rindo aqui, ó. É que eu tô. Gente, é só vocês saberem, eu tô com uma amiga que veio de Minas Gerais e uma do interior, e não <risos> tinha outro dia pra gente se encontrar, e elas estão aqui em casa, né? Aí elas estão rindo, porque eu falei assim, ó, vocês vão fazer essa dinâmica juntas, né? Porque mulheres, né? Eu lembro que eu falei, diga com quem tu eu e eu lhe direi quem tu és? Aqui é toda mulherada, é muito parecida, né? Esse matriarcal, todas emancipadas, e aí eu falei, elas vão fazer junto, né? Essa dinâmica para para deixar o lugar do homem, que a gente muitas vezes não, não deixa eu, Maria, eu vou fazer uma pergunta, se ninguém vai fazer E eu não sei nem se faz sentido, já que o momento é não julgamento A gente está aqui falando muito de homem e mulher E eu, hoje em dia a gente vê diferentes relacionamentos Independentes, né? pode ser homem com homem, mulher com mulher como, como funciona isso uh, dentro desse sistema que você está trazendo? Eu tenho um grupo que eu estou fazendo a maratona da consciência sistêmica né? E a ideia é que as pessoas possam realmente despertar essa consciência E aplicar tudo que a gente fala né, no dia a dia O que a gente percebe é o seguinte Quando você, a mulher, e aí até uma dica para as mulheres que estão solteiras Tem mulher solteira aqui? Só deixa eu dar uma olhada Mulher solteira Olha só, então, tá. Martinha, é o seguinte, quando você sai, o movimento da mulher, ela é firme e espera o homem vir Isso eu tô falando de, de forma sistêmica, tá? Eu não sei te explicar, eu vou falar dos campos morfogenéticos, né? Que o Rupert Sheldrake, biólogo, mostra, mas assim, o um poder da mulher é, entre homem e mulher, você fica firme e o homem acaba vindo em direção, Tá? É, quando você tem homem com homem, mulher com mulher Você percebe que os casais de homens Eles são mais casados, né? eles estão mais juntos Do que os, os casais com mulheres Por quê? Se a dinâmica da mulher é esperar, o do homem é ir em direção Quando você tem homem com homem eles, estão, eles vão em direção, então eles se unem Mesmo que fiquem se batendo, brigando eles estão juntos. Quando você tem a mulher, a dinâmica do relacionamento, tá? De um casal, da mulher, ela espera e deixa o homem ir em direção a ela, né? E aí quando você tem duas mulheres, elas ficam em algum momento, elas ficam no seu papel de mulher. Então é mais difícil você ver duas mulheres juntas num relacionamento do que dois homens. Tá? Então essa a dinâmica que a gente percebe e observa é essa, né? E no caso dos dois, a questão do equilíbrio é igual, né? É o equilibrar. Se um, se um homem traiu o namorado, o outro vai lá. Se você quer acabar com o relacionamento, trai igual e cada um pode o seu canto. Agora, se, se um, o namorado traiu o outro, você pode simplesmente compensar um pouco menos, e aí cada um vai achar o teu jeito de compensar. Por isso que eu falo, gente, é sem julgamento. Né? Porque senão você fala assim Não, porque traiu tem que trair igual Ou traiu tem que se separar Não, não tem Quando a gente vai ver é, Quando existe casos de traição na família É porque os dois lados têm traidores e, trai, e, e traídos tá? é, Eu vou dar um exemplo De uma mulher que acabou descobrindo Que foi traída E ela falou Eu estou na dúvida se eu fico com ele ou não Porque eu tenho uma filha De qualquer jeito eu, eu sou feliz com ele né quando a gente foi ver a dinâmica é, na família dela todas as mulheres tinham sido traídas mãe avó né do lado do marido o que que aconteceu com ele ele a mãe dele tinha traído o pai e ele enquanto criança julgou esta mãe por isso que eu falo o, a primeira lei nossa é o não julgamento porque tudo que é aquilo que a gente julga passa a fazer parte do nosso sistema e esse marido dela, quando era criança, a mãe traiu E eu tenho, assim, a vida inteira ele julgou a mãe E o que, que aconteceu? Ele acabou traindo igual Ele julgou a mãe porque traiu e ele traiu igual E quando a gente foi ver a dinâmica, ele não conseguia nem olhar para essa mulher que ele ficou junto Porque a vergonha era tanta Então olha o que, que é o julgamento, né? Ele julgou a mamãe que traiu, ele traiu igual na hora que ele vê essa mulher que ele acabou ficando junto, ele não conseguia nem olhar para ela de tamanha vergonha. Então ele acabou ficando, nem, não, não ficava nem com uma nem com outra, porque ele olhava com a mulher e se sentia culpado, olhava para aquela que ele ficou junto e tinha vergonha. Né? Então assim, isso que eu falo do amor Então é como se ele falasse assim Mãe, eu te amo tanto que eu vou passar pela mesma dor E provavelmente essa vergonha que ele sente É a vergonha que a mãe sentiu quando descobriram né? Então é isso que eu falo das dinâmicas sistêmicas E a falar é karma? Não é karma né? Ah, é, é maldições? né Não, não são maldições Eu só falo que é muito amor envolvido é... Eu vou dar um outro exemplo que isso aconteceu com a minha família então eu achei muito interessante né a minha filha do meio ela sempre teve cabelo até a cintura e nunca deixou cortar era uma briga a partir do momento que a gente contou a história da ex-namorada do meu marido que foi muito importante tanto para ele quanto para o nosso relacionamento porque se eles não tivessem terminado eu não teria é, namorado com meu marido e eu não teria casado e elas não teriam nascido é, Quando a gente resolveu contar Da existência dessa ex-namorada Ela resolveu cortar o cabelo E foi engraçado porque assim Ela nunca soube que essa ex-namorada dele Tinha cabelo até a cintura A última imagem que eu tenho dela É do cabelo dela até a cintura Mas eu também nunca tinha associado uma coisa com a outra Por isso que ah, Filhos, eles amam tanto Os anteriores Que eles repetem o padrão então é como se ela nunca soubesse dessa ex-namorada, a partir do momento que a gente contou e porque ela foi importante mesmo Pelo histórico de vida que eles tiveram junto tal, ela percebe que essa mulher que estava excluída foi incluída no nosso sistema E ela não precisa mais lembrar essa ex-namorada por meio do cabelo comprido, tanto que ela falou assim, eu falei filha vou cortar aqui no ombro, porque eu lembro da última vez que você chorou, tal, tá, tal, tá, tal, tá. então eu vou cortar aqui, ela ficou tão brava, ela falou mãe, eu quero cabelo curto, ela foi no banheiro e cortou chanel, e aí eu falei pô, agora se eu cortar o cabelo curto, eu vou ter que cortar mais ainda, e ela cortou chanelzinho né, e eu conto essa história porque teve uma dinâmica onde a mulher foi largada ela constelou com uns 60 anos mais ou menos, e ela foi largada no altar quando a gente foi ver a dinâmica dela o avô, né tinha prometido buscar uma namorada na Itália Sabe essas promessas que a gente faz, né? Eles eram imigrantes, o vovô veio pro Brasil e deixou essa namorada na Itália E falou que ia buscá-la e não buscou Então ela ficou solteira na Itália Essa neta, sem saber dessa história, ama tanto esta mulher que foi excluída Que ela passa pela mesma dor de ser largada Só que ela foi largada no altar, né? Mas essa mulher também não se casou, porque o vovô prometeu é, buscá-la. Então, o que que acontece? São esses vínculos invisíveis que são criados e que os que vêm depois, filhos, netos, bisnetos, querem compensar. Eles querem trazer um excluído para ser visto, né? Então, esses são alguns exemplos desses vínculos que a gente nem sabe de onde vem, né? E aí, como você me perguntou, Lígia, do caso de casais homossexuais, né? Muitas vezes, a, a, a questão homossexual de um dos filhos está relacionada a um excluído. Né? Então, se você tem, você Lígia tem um, um ex-namorado muito importante. Só que você... É, se você tem um filho Ele pode acabar é, Se conectando E aí aquele filho fica no papel do ex-namorado Só que como você só tem duas meninas Se essa pessoa Se o teu ex-namorado for tão importante assim, Um vínculo é, Muito grande De repente se já tiveram um filho juntos E não sabiam, sabe? Perdeu um filho juntos, sei lá, tô dando um exemplo, nada a ver Mas ele é tão importante Que ele precisa ser lembrado se você não tem filho menino, é capaz desta menina representar esse homem. Olha que interessante. E eu até vou dar um outro exemplo. Né? Eu tenho, a minha filha era gêmea. Né? A, é, nasceu ela, mas ela era para ter sido gêmea as duas meninas. Teve uma época que ela via muita imagem de meninas com meninas. Eu até falei pro meu marido, primeiro tá vindo muita imagem, menina com menina, menina com menina, e a gente simplesmente sentou se na mesa de jantar e eu tenho os bonecos. Daqui a pouco eu mostro para vocês, que são tipo playmobil, sabe? Que a gente faz a dinâmica com bonecos. A gente não falou nada para ela e eu coloquei uma bonequinha pequena, playmobil, menina. E aí eu simplesmente coloquei a outra boneca pequena, menina. Quando a gente começou, co colocou as duas bonequinhas juntas, ela começou a chorar, chorar, chorar. Aí a fala para ela foi, você não precisa mais procurar nas outras meninas a tua irmã. E assim, por incrível que pareça, essa busca, que a gente via muito do Instagram, né? Instagram é uma coisa maravilhosa a gente ver o que, que as pessoas estão vendo, né? Começou a parar de aparecer tantas imagens de mulheres com mulheres, meninas com meninas Então essas dinâmicas sistêmicas, elas são muito fortes Você não sabe, assim, por onde que você está conectado né? Então no caso da minha filha, eu estava vendo que estava acontecendo isso E quando a gente colocou uma, uma menina pequena com outra menina pequena Aí ela chorou, chorou, chorou, a gente deixou ela chorar E depois a gente falou essa fala, que é uma fala sistêmica a professora? Eu gostaria que a senhora concorresse um pouco da, em cima da realidade de nós mulheres negras Então fala, vamos lá que A maioria não tem pai, não sabe quem é pai, não sabe quem é mãe Eu tô tá atrás das grades, eu morreu, o tráfico levou a milícia Eu vou te dar esse exemplo, tá bom Depois nós, até mesmo pelo processo escravizatório, no máximo a gente conhece até o avô Porque não tem avó, não tem porque morreu no, no navio negreiro, não, não tem, diferente a senhora vai saber quem são seus antepassados A senhora vai lá na sua árvore genealógica, acho. né? Quem é descendente alemão Quem tem lá sua árvore Preto e vou... raio Eu então, vou falar, Betinha Muitas vezes esses laços E esses, essa questão sistêmica Se repete Sim. Porque parece que é de carreirinha A avó não tem pai A filha não tem a... E assim vai ficando E esse ciclo vai ficando Sistêmico, né? E aí? Vai. É nesse. Eu vou te falar, então. O que, que a gente vai fazer? E aí, Bartinha, eu, eu, eu quero muito depois falar com você a parte. Eu pego o telefone com a Lígia, porque eu, eu, a gente até está fazendo um trabalho sistêmico com mulheres que foram ou violentadas, tá? Ou mulheres em situação de risco. Por quê? O que eu vou falar, por isso que eu falo, Martinha, é sem julgamento né? Eu fiz algumas dinâmicas sistêmicas com mulheres que, que eram órfãs Nunca conheceram pais nem mães Só que não adianta negar tá? Você tem no seu DNA, né? no, no, na tua carne, você tem pai e mãe dentro Você nunca viu seu pai e sua mãe Mas você sabe que eles estão dentro da gente Quando você tem essa história, tipo, ah, eu não sei nem quem é meu pai só que você tem raiva e é isso que eu falo do nosso sentimento. Quando você tem raiva dos seus pais, sem saber, aí você vai ficar numa situação pior ainda. Agora, se você olha para eles e nos adotados, eu faço uma dinâmica interessante. Quando você é adotado, você que você sempre quer ver, quando eu falo, olha, olha para o teu pai, olha para tua mãe, os pais adotivos não é, não são os pais adotivos que você tem que olhar. Você tem que olhar e sentir os seus pais biológicos. Que você vai sentir literalmente seu pai biológico. Eu tô nesse grupo da Maratona Sistêmica e eu falo que uma das pessoas que fazem dinâmica, ela é, uma, ela é executiva, tal, mas ela é, usa óculos, tá? E ela, é, quando fez a dinâmica sistêmica, a gente voltou atrás, ela nunca soube dos históricos da, da família dela. Só que ela é descendente de escravos. E ela usa é, óculos Tudo Todo mundo usa grau 7, 8 Quando a gente fez a dinâmica, ela falou Maria, eu senti como se eu não tivesse Ela apertava os olhos Eu falei assim, eu tô sentindo como se não tivesse olhos Só que ela é branca, é engraçado, né? Porque você é negra e aí dá para saber que tem é, ascendência negra Ela não, ela é super branquinha Eu só perguntei, eu falei assim Você tem é, descendência de negros? né? Você é descendente de negros? Ela falou, sim, essa parte que a gente faz uma dinâmica e foi para essa linha da família Ela falou assim, justamente, eles são escravos E eu falei assim, me dá a sensação que o teu olho, e todo mundo da tua família tem problema de visão por isso Porque em algum momento, esse teu tataravô que foi, fugiu, quis fugir e eles arrancaram os olhos dele E aí ela falou, é essa sensação que eu tenho e aí, como que você faz? Você fala, mas ô Maria, eu nem sei de nada se arrancar os olhos do meu, do meu vô, bisavô, né? Você sente, e é isso que eu falo, não precisa ter medo, porque a gente vai fazer uma dinâmica hoje que às vezes a pessoa vai falar, não, eu tô com medo, né? Ah, porque a Maria tá falando que eu vou sentir os olhos sendo arrancados, não é isso, né? Ah, o sistema, ele é físico, é, e aí eu não vou ficar entrando na lei da física quântica, do Einstein, né? Mas o que acontece é que não existe passado, presente e futuro. Na medida, no momento que a gente fizer a dinâmica A gente vai entrar no nosso sistema tá? E você não precisa conhecer o teu pai e tua mãe para saber o que aconteceu com eles O que não pode é ser ingrato Então, por exemplo, ah, porque a minha mãe foi violentada E esse o meu pai, era um, um ele violentou a minha mãe E ela engravidou de mim Então eu não quero nem saber do meu pai só que, no fundo, a gente tem que ser grata a esse pai que violentou, porque se ele não tivesse feito isso com a tua mãe, você não estaria viva hoje. Né? Então, eu sei que é, é muito pesado escutar uma coisa dessa. Né? Você fala assim: não, mas é, o cara violentou minha mãe, eu nem conheço ele. Mas, olha só, se não tivesse acontecido isso, hoje você não estaria aqui. Então, o mínimo que você tem que fazer é: o que é dos grandes fica com os grandes. Pai, se você fez isso, eu deixo o que é de consequência com você, tá? E eu agradeço porque você me deu a vida. Então, essa é a dinâmica que a gente vai fazer, Martinha. E no, no, mais para frente, depois eu pego com a o teu contato, a gente pode trazer... Eu sei que é mais difícil na comunidade explicar algo assim, né? É, mas é isso. E... E na nossa vida, independente se é da comunidade ou não, é isso. Às vezes a gente tem raiva do pai e o pai deu tudo pra gente. E a gente não sabe de onde que vem essa raiva. né Ou raiva da mãe. A mãe deu tudo pra gente. A gente não sabe de onde que vem essa raiva. E quando a gente vai ver, é uma raiva lá atrás. Tá? E eu vou dar um, um extremo oposto teu, tá Martinha? Eu tô, eu tô com uma pessoa que tá fazendo uma maratona com a gente. E ela vem de uma família muito rica. Ela não conseguia se dar bem com a mãe. Quando a gente foi ver o porquê, é porque a bisavó era já de uma família rica e colocou os, os, os filhos, né, que a mãe dela, a avó, tal, em colégio interno. Ela ficava no colégio interno enquanto a, a mãe viajava, né, junto com o pai, porque na né, época eles já eram muito bem, blá, blá blá Resumo, olha só, uma situação totalmente oposta, né. Por ter muito, essas crianças ficavam em colégio interno, só conseguiam encontrar com o pai e a mãe no Natal e no Ano Novo, quando eles vinham buscar no colégio interno E aí isso fez com que os filhos e netos ficassem com raiva da mãe, porque como que o sistema funciona? Se eu não pude conviver com a minha mãe, né? ou a bisavó e a avó não puderam conviver, a mãe também não se sente digna de conviver, lembra da consciência pesada? Ah, se o meu bisavô, minha bisavó não ficou com a minha mãe, eu também não posso ficar. E aí, por mais que você queira se relacionar bem com a mãe, você não consegue. Tá? Tem mais alguma dúvida? Você... Primeiro, vocês querem fazer essa dinâmica? Aí vocês colocam a mãozinha assim que a gente faz uma dinâmica. Tá. Eu vou fazer uma dinâmica. O tema é emancipação feminina, certo? Eu vou fazer uma dinâmica primeiro para a gente aprender a olhar com carinho para a nossa mãe. Então, é, e por que a mãe? Primeiro que a mãe é profissão de dinheiro, depois, muitas vezes a gente vem de um sistema matriarcal e por isso que a gente não consegue dar lugar para o nosso marido. Tá? É, eu vou fazer essa dinâmica e eu vou pedir para vocês ficarem de pé. É, primeiro calma, eu vou só falar a dinâmica, depois a gente começa, tá? Eu vou pedir para gente ficar de pé e sem medo. Porque sem medo? Quando você começar a sentir coisas do corpo, talvez você fique com medo. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente nunca vê aquilo que não suporta ver. A gente nunca vai ver algo que você não possa ver ou que fique muito pesado para a gente. E o sentir não é assim Nossa, eu tô sentindo uma tremedeira Eu tô sentindo meu coração Cada um sente de um jeito Tem gente que sente um leve formigamento Tem gente que, que sente assim, uma vontadezinha de ir pra frente, pra trás Tem gente que vai ouvir uma, uma frase né? Cada um sente de um jeito e tá tudo certo Qualquer jeito é válido tá? Depois é, você vai é, ficar de pé, e à medida que eu falar para vocês, vocês vão imaginar alguém na tua frente ou alguém nas suas costas. Então, se você tem vontade para frente, para trás, simplesmente você obedeça seu corpo, tá? Sem medo, sem julgamento. E quando eu falar, vocês vão falar em voz alta, aí vocês vão repetir, onde vocês estiverem, você não precisa gritar, mas você fale num tom. Você pode falar assim, ó, quando eu falar agora eu te vejo, você fala, agora eu te vejo. Não isso que for baixinho, mas você fala em voz alta para o teu corpo, para as células sentirem isso. Combinado? Tá. Então vamos lá, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Ó, minhas amigas agora, eu até vou, vou mostrar minhas amigas aqui, ó. Elas vão fazer junto com a gente. Vai lá, fiquem oh. de pé Agora vocês ficam todas de pé E eu vou pedir para vocês Fecharem os olhos Fica de pé Feche os olhos Imagine Que nesse cômodo Ou nesse espaço A gente tá cheio De purpurina Dourado e prateado é Como se fosse purpurina que Vibrasse ao redor quem é adotada sempre vai ver A mãe biológica, mesmo que não conheça A mãe biológica, ok? Então, feche os olhos E à medida que vocês Inspiram E expiram Vocês imaginam Essa purpurina Que entra no seu corpo E relaxa a cabeça Relaxa o pescoço a cada inspiração e expiração, relaxa o ombro e essa purpurina, ela entra no teu corpo e relaxa os braços, o peito, relaxa a coluna, relaxa o quadril, as pernas. Os pés E você sente no seu corpo Como você está agora Se tem algum espaço Algum movimento Alguma sensação no teu corpo agora E aos poucos Você percebe que você pode ver a sua mãe na sua frente, e agora que você olha para sua mãe no seu, na sua frente, sinta no seu corpo o que acontece quando você olha e percebe que a sua mãe está na sua frente. Talvez você sinta um quentinho, um gelado. Para quem está balançando e quer ir um pouco para frente, você pode dar pequenos passos. Ou se afastar também, você pode ir levemente para trás. Simplesmente sinta no seu corpo o que acontece... Quando você olha para sua mãe. E perceba se você se sente maior ou menor que a mamãe. Tenta no seu corpo se você se sente maior ou menor que a sua mãe. E se você puder olhar bem nos olhos da sua mãe, você olha para ela e fala assim Mãe, agora eu te vejo. Você pode falar Mãe, agora eu te vejo. Fala em voz baixa Eu sou a pequena, você é a grande Agora eu te vejo do jeitinho que você é. Sinto muito, mãe. Sinto muito se a partir de agora eu deixo o que é dos grandes com os grandes. sinto muito se em alguns momentos da minha vida eu fiz tudo igualzinho a você eu te tanto mãe que eu fiz tudo igualzinho olha nos olhos dela e fala assim mãe por favor me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente Me abençoe se eu puder seguir o destino certo para mim Me abençoe se eu fizer um pouco diferente Nem melhor, nem pior, mãe Apenas diferente se eu puder seguir o meu marido Me abençoe se eu puder ser feliz no relacionamento Ficar junto da pessoa que eu amo Se eu puder ter sucesso e felicidade abençoe se eu puder dinheiro, mãe me abençoe se eu puder ter sucesso e prosperidade eu farei isso, mãe por mim e por você e agora gentilmente você vai entrar no corpo da sua mãe Você vai dar um passo para frente E dar as costas E é como se você entrasse no corpo da sua mãe E dê as costas porque agora é ela que te olha Agora é ela que te olha E sente no seu corpo o que que a sua mãe sente quando ela te olha. Sente no seu corpo o que que a sua mãe sente quando te olha. Talvez ela te veja e sinta saudade. Talvez ela te veja e sinta orgulho da mulher que você se transformou. Talvez ela te olhe com alegria por você ter nascido. E você apenas escutará, você não falará essa frase, você vai escutar... Ela falando pra você Que bom que você nasceu, filha Que bom que você nasceu Eu te abençoo pra você seguir o destino certo pra você Eu te abençoo pra você seguir o destino certo pra você E daqui aonde eu estou eu te olho com carinho. Daqui aonde eu estou, eu te olho com carinho. E aí, aos poucos, você dá um passo para frente e volta para o seu lugar de filha. E agora, olha de novo para sua mãe os olhos dela. Olha para os olhos dela. E perceba se você consegue agora se ver como pequena. Olha para os olhos da mamãe. e Fala, mamãe. Eu sou a pequena. Você é a grande. Fale em voz alta para a mamãe. Eu sou a pequena. Você é a grande. Eu sou a, pequena, eu sou a Deixo que é dos grandes com os grandes. Os grandes, os grandes. Tem coisa, mãe Que ficou muito pesada pra mim Então a partir de hoje Eu deixo é de o que é dos grandes com os grandes Tá tudo certo, mãe Tá tudo certo E agora você percebe que nas suas costas Está o seu relacionamento atual Ou para quem está solteira O seu futuro relacionamento Dê as costas para a mamãe E olhe para o seu atual relacionamento Dê as costas para a mamãe E olhe para o teu atual relacionamento Olha para o seu relacionamento E fala assim Agora eu te vejo você é o homem certo para mim Você é o homem certo né? E eu sou a mulher certa para você Eu sou a mulher certa para você Agora eu te vejo Agora eu te vejo Sinto muito Sinto muito Sinto muito se em alguns momentos eu fiquei no seu lugar Sinto muito se em alguns momentos eu fiquei no seu lugar Agora eu te vejo Agora eu te vejo E eu fico. Eu, eu fico Sim, eu fico em nosso relacionamento Sim, eu fico em nosso relacionamento Sim, eu fico junto eu, com você Sim, eu fico junto com você E eu... Deixo você cuidar de mim Eu Deixo você cuidar de mim Em algumas horas eu posso me apoiar em você também Em algumas horas eu posso me apoiar em você também Assim como você pode me apoiar em mim Assim como você pode se apoiar em mim Juntos uhum. Nem melhor nem pior uhum. Juntos Juntos eu fico. eu fico e aí sente no seu corpo essa união com o seu atual relacionamento sente como ele te olha agora que você se permite ficar nesse relacionamento perceba como que ele te olha agora, qual é o olhar que ele te te dá E você também olha nos olhos dele e o toma como seu. E aí você fala para ele, eu o tomo como meu companheiro. Eu o tomo como meu companheiro. Eu o tomo como meu marido. Eu tomo como... E se você está solteira, você pode olhar para essa pessoa que você vê, e talvez você não conheça ou já conheça, e falar para ele: quando chegar a hora certa, eu vou te encontrar. E está tudo certo. E aos poucos, você sente novamente o seu corpo, a sua presença tal. E pode voltar, pode voltar, e quem quiser dividir rapidamente a experiência, porque estamos exatamente no nosso horário, conforme prometido, Lígia. Todo mundo tá passando bem Eu tá passando, todo mundo tá bem? Forte. Pode sentar meninas, as minhas amigas emancipadas que fizeram a dinâmica junto com vocês, elas também vão sentar agora com os olhos bem vermelhos Alguém quer dividir? Está tudo certo, todo mundo voltou bem? Todo mundo voltou bem? Mas você está sempre? Tá. Ótimo. Eu vou convidar a Lígia. Eu acabei não falando, né? Mas se vocês puderem me seguir no Instagram, no YouTube, Marie Relação Sistema. Toda sexta eu faço um bate-papo com quem teve essas transformações. Então, a gente chama de Agora Eu Te Vejo na Sexta-feira Compartilhando Transformações. Então, nessa sexta a gente vai ter sempre um convidado. Daqui a duas semanas é o Marco Antônio de Viagem. Sabe aquele cabeleireiro das estrelas tal? Ele fez uma dinâmica sistêmica comigo e ele vai fazer um bate-papo para falar um pouquinho sobre como que é né, essa questão sistêmica. E aí, eu sempre gravo alguns vídeos. Tem um vídeo que eu falo sobre emancipação feminina, né? Tem um vídeo que eu falo sobre tomar a mãe, tomar o pai. Um sobre profissão, outro sobre crianças que não nasceram, né? Porque muitas, 60% das mulheres passam por um, um, um aborto espontâneo e muitas vezes não sabem, engraçado, né? Ou, ou espontâneo ou provocado. Então, tem temas que, se for uma dor sua, dá uma olhadinha que acho que vale a pena. Lígia? Eu, eu estou aqui. Eu estou aqui. E é sempre muito profundo, né? Muito lindo o seu, o seu trabalho. A gente, eu já tive a oportunidade de fazer é, constelação com a Marie, também, recentemente, né, Marie? E... E eu só tenho a agradecer Sim. o que você tem para nos compartilhar, para ensinar E a gente estava conversando falou, ah, acho que em uma hora a gente vai ser o suficiente Eu, eu honestamente eu nem vi passar né? uma hora e meia do seu tempo Da sua gentileza e generosidade em estar aqui com, com esse grupo é... Eu queria que você deixasse não só o seu... Ah, você pôs aqui, Maria, relação sistêmica, é com pontos, perdão, eu tinha posto tudo seguido Mas eu acho que... Ah, eu vou mandar no e-mail para as pessoas que se inscreveram, para quem está aqui também, deixar todas as informações ah, ah, ah, O seu convite também do, do Simpla Legal mas eventualmente até Maria, é, você faz atendimentos individuais. Eu acho que eventualmente a gente pode conversar sobre uma oportunidade de algum de evoluir, né? E assim, eu adoraria continuar estudando sobre isso, falar sobre isso. Acho que tem tantas outras coisas que a gente não não se aprofundou, uh, né? Que, e esse grupo aqui que está aqui, eventualmente a gente pode conversar sobre uma, uma possibilidade de Uh, grupo de estudo, eu acho que tem muita coisa legal para ser feita uh, Super, super Sim. agradeço a sua disponibilidade